E aí pessoal, sejam bem-vindos -se a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, eu tô aqui pra trazer um vídeo das antigas pra vocês Do estilo antigo que eu tava gravando, o Clash of Fails Sim, naquele e-mail que vocês me enviam, é, os seus replays fails, aqueles e-mails bizarros que eu recebo Com os piores ataques do Clash of Clans, coisas bizarras, bugs Eu faço uma coletânea e faço uma edição especial pra mostrar pra vocês, eu não vou ficar narrando cada um dos bugs, porque eu acho que não tem necessidade, mas é isso basicamente, espero que vocês curtam, eu vou ficando por aqui, mas o vídeo vai continuar com muita coisa louca, fica até o final, e é isso, espero que vocês curtam realmente, se você curtir, não se esqueça de deixar o seu gostei, e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, e falou, fica com os replays, espero que vocês gostem bastante, porque tem muita coisa bizarra aqui, então é isso, falou, um grande abraço do gordinho, e até a próxima!